Olá, pessoal! Estamos com mais um Educar em Casa e essa é a nossa aula de português para o quinto ano. Meu nome é Vanessa Lisboa e estamos começando, ok? Que nós veremos hoje. Nós vamos aprender sobre sinônimos, antônimos e homônimos, substantivos próprios, comuns e coletivos, sobre substantivos simples e compostos, primitivos e derivados, gênero do substantivo, e as suas subdivisões. Ok? Então, vamos ao nosso texto de hoje. Mania de explicação é o título do nosso texto. E o texto começa assim. Era uma menina que gostava de inventar uma explicação para cada coisa. Explicação é uma frase que se acha mais importante do que a palavra. Existem vários jeitos de entender o mundo. Ela tentava explicar de um jeito que ele ficasse mais bonito. Perdão é quando o Natal acontece em maio, por exemplo. Exemplo é quando a explicação não vai direto ao assunto. Desculpa é uma frase que pretende ser um beijo. Beijo é um carinho que serve para mostrar que a gente gosta daquilo. Gostar é quando acontece uma festa de aniversário no seu peito. Amor é um gostar que não diminui de um aniversário para o outro. Não, amor é um exagero. Também não, é um desadouro. Uma batelada, um exame, um dilúvio, um mundarel, uma insanidade, um desespero, um despropósito, um descontrole, uma necessidade, um desapego? Talvez porque não tivesse sentido. Talvez porque não houvesse explicação. Esse, esse negócio de amor... Ela não sabia explicar, a menina. É um texto de Adriana Falcão, Mania de Explicação. E vamos agora trabalhar o nosso texto. Primeira questão, qual é a mania que a personagem da história tem? E aí, será que vocês conseguem identificar? Um minutinho para responder. Vamos lá? A mania que a personagem tem é... Mania de explicação. Questão número 2. Por que a menina explicava tudo de um jeito diferente? Respondam aí, um minutinho. Por que, que a menina explicava tudo de um jeito diferente? Para ele ficar bonito, ou seja, para o mundo ficar bonito. Número 3. Que sentimento a menina não sabia explicar e por quê? Um minutinho para vocês responderem. Vamos lá? Número 3. A menina não sabia explicar o que era o amor e por quê? Porque talvez para ela não tivesse explicação. Questão número 4. As palavras destacadas no final do texto explicam a palavra amor e como vocês explicariam? Só um detalhe. Esta é uma resposta pessoal. Ok? Então respondam com cuidado e a gente parte para o próximo ponto, o próximo assunto. Vamos lá? Vamos falar agora sobre sinônimos. Sinônimos são palavras que possuem o mesmo sentido. Por exemplo, o homem mora nesta casa, o homem reside nesta casa e o homem habita nesta casa. Mora, reside e habita são sinônimos que querem dizer a mesma coisa. Na mesma frase, elas produzem o mesmo sentido, ok? Antônimos. As são palavras que possuem significados opostos, ou seja, é totalmente o contrário do sinônimo. São os antônimos. O menino é magro e o menino é gordo. Magro é antônimo de gordo. O desenho é feio, o desenho é bonito. Produz o mesmo sentido. Todas essas palavras são Antônimos, ok? Homônimos, são palavras que têm a mesma pronúncia e às vezes a mesma grafia, mas possuem significados diferentes. Vamos olhar os nossos exemplos. A manga caiu madurinha da árvore. A manga da minha camisa rasgou. Nós temos duas palavras mangas, uma manga significa aquela manga gostosinha que a gente come do pé, e a outra é a manga da camisa. As duas se escrevem de maneira igual, mas têm significados diferentes que a gente só descobre no contexto da frase. A senhora esqueceu de pôr o assento. A senhora caiu do assento. Vemos que nas duas frases a palavra assento se pronuncia de maneira igual, se escrevem de maneira diferente e tem sentidos diferentes, tem significados diferentes. Mas são palavras muito parecidas, muito similares, ok? Então, elas também são homônimas. Então, é a sua vez de praticar o que a gente acabou de aprender. Número 1, um, escreva um sinônimo para as palavras destacadas. Letra A, o colégio precisa de ordem. Letra B, o rapaz executou a tarefa. E letra C, as salas são vastas. Um minutinho para vocês responderem e a gente volta com as respostas. Vamos às nossas respostas. Na letra A, o colégio precisa de ordem, o colégio precisa de disciplina. Letra B, o rapaz executou a tarefa, o rapaz fez a, a tarefa. E letra C, as salas são vastas, as salas são amplas, as salas são grandes. Todas essas são sinônimos. Número 2, dê o antônimo das palavras a seguir. Letra A, vivo, letra B, feliz, letra C, entrar, letra D, fora, e letra E, não. Muito simples, muito fácil, um minutinho para vocês responderem e a gente volta com as respostas. Vamos lá? Na letra A, antônimo de vivo é morto, de feliz é triste ou infeliz, de entrar é sair, de fora é dentro, e de não é... É sim, muito simples. Vamos falar agora sobre substantivos próprios. Substantivo próprio é aquele que nomeia um ser em particular. É escrito com letra inicial maiúscula. Por exemplo, Dona Cecília arrumou a bolsa lentamente. E o Brasil é um país muito grande. Cecília e Brasil eles são, são nomes bem específicos. Por exemplo, Dona Cecília, poderia ser Dona Maria, Dona Joana, mas estamos falando especificamente da Dona Cecília, existem várias donas no mundo. E Brasil, poderia ser Argentina, Itália, mas estamos falando de um país específico que é o Brasil, ok? Falando sobre agora substantivos comuns, são aqueles que dão nomes aos seres da mesma espécie, por exemplo, o um menino acordou cedo e... O cordão arrebentou. O menino. Menino é um substantivo comum. Por quê? Porque a gente não especifica quem é este menino, o nome deste menino. E pode ser qualquer menino. Cordão, a mesma coisa. Ok? Substantivo coletivo. É aquele que indica um grupo ou coleção de seres da mesma espécie. O aluno foi à biblioteca estudar. Biblioteca... É um substantivo coletivo. Por quê? Porque a junção significa que é, dentro da biblioteca nós temos vários seres iguais que são os livros. É um conjunto de coisas iguais que nesse caso são livros. Aninha viu um cardume passar rapidamente. Cardume é o substantivo coletivo que designa um conjunto, um amontanhado de peixes, ok? Agora é sua vez de praticar. Número 1, identifique o tipo de substantivo das palavras a seguir. Letra A, bancada. Letra B, Bahia. Letra C, Matilha. Letra D, Maria. Letra E, gaivota. Letra F, fauna. E letra G, bola. Um minutinho para vocês responderem. Vamos às nossas respostas. Na letra A, bancada é um substantivo comum. Bahia é substantivo próprio, Matilha é substantivo coletivo, Maria é substantivo próprio, Gaivota é substantivo comum, Fauna é substantivo coletivo, e por último, Bola é substantivo comum. Vamos falar agora sobre substantivos simples e substantivos compostos. Substantivos simples são formados por uma só palavra, enquanto o substantivo composto são formados por mais de uma palavra. Vamos olhar o nosso exemplo. O beija-flor pousou na flor do jardim. Nós temos duas palavras em destaque. Nós temos beija-flor e flor. A palavra flor é um substantivo simples, porque ela é formada por uma palavra só. E beija-flor, no caso, por um componente só. E beija-flor é formado por dois componentes, por isso é composto. É o componente beija e o componente flor, que formam uma única palavra com um único sentido, tá? Ele é um substantivo composto. Então, o beija-flor pousou na flor do jardim. Beija-flor, substantivo composto, e flor, substantivo simples. Substantivo primitivo e substantivo derivado. Vamos ver. Substantivo primitivo é aquele que não deriva de outra palavra. Substantivo derivado é aquele que tem origem em outra palavra. Por exemplo, Anitta pediu um sorvete ao sorveteiro. Sorvete não vem de nenhuma outra palavra anterior, então ele é um substantivo primitivo. Já sorveteiro só existe porque existe outra palavra, que é a palavra sorvete. Então sorveteiro é derivado de sorvete. Então, é um substantivo derivado. Por quê? Porque ela deriva, ou seja, ela tem origem em uma outra palavra. Agora é sua vez de praticar o que a gente acabou de aprender. Número 1. Um, classifique os substantivos a seguir em primitivos ou derivados. Letra A, livro. Letra B, sapato. Letra C, ferro. ferreiro. Letra D, pão. Letra E, pedrada. E letra F, padaria. Um minutinho para vocês responderem e a gente volta com as respostas. Vamos às nossas respostas. Na letra A, livro é substantivo primitivo, sapato é substantivo primitivo, ferreiro é substantivo derivado, pão é substantivo primitivo, pedrada é substantivo derivado e padaria é substantivo derivado também. Vamos falar agora sobre os sons do X. X pode ter som de Z. Observem a o som, a pronúncia das seguintes palavras: enxergar, exercer, exercício, executar, exercitar, exibir, exercitar, existência, inexistente, exagerar, exemplar e etc. Agora, observem que o X, ele pode ter som também de S. Observem, fiquem bem atentos aos sons da palavra, exprimir, experiência, excluir, exportação, expressivo, externo, excursão, extrair, exclusivo, exclamar, extremo e etc. Todas essas palavras têm som de S, o X tem som de S. O X também Pode ter som de CS, vamos ver como é, prestem bem atenção. Anexar, axila, asfixiar, circunflexo, maxilar, táxi, fixar, intoxicar e etc. Mas o X também pode ter som de SS, vamos ver. Auxiliar, próximo, aproximar, máximo, trouxera auxílio e etc. Vamos falar agora sobre o gênero do substantivo. Alguns substantivos podem pertencer ao gênero masculino, que vem é, precedidos por artigos o, os, um, uns, e ao gênero feminino, que vem precedido de a, as, uma e umas. Por exemplo, o cachorro, um pai, a mãe e uma mãe. Okay? Substantivos comuns de dois gêneros. São substantivos que apresentam uma só forma, tanto no feminino quanto no masculino. A distinção desses substantivos é feita por meio do artigo, adjetivo ou pronome que os acompanha. Por exemplo, Sérgio é um estudante, Carla é uma estudante. A estudante aqui não varia. O que de seguida se é falando de um ser masculino ou feminino é o artigo que vem antes da palavra um estudante masculino, uma estudante feminino. Ok, substantivos sobrecomuns. São substantivos que apresentam uma só forma para indicar tanto feminino quanto masculino, mas não varia. Quanto ao artigo, pronome ou adjetivo que o acompanha, vamos ver o exemplo. O gato é um animal. A gata é um animal. O gato, a gente sabe que o gato é masculino pelo artigo O que acompanha o sujeito da frase. Mas animal, ele não varia mesmo com um artigo. Não tem um artigo, um pronome ou um adjetivo na frente dele que faça ele variar de gênero, tá? Animal serve para gato fêmea ou para gato macho. Por isso eu posso dizer que o gato é um animal e que a gata é um animal, ok? Substantivo epiceno. São substantivos que têm uma só forma para designar tanto animais do sexo masculino quanto do sexo feminino. Para indicar o gênero, usa-se a palavra macho ou a palavra fêmea. A onça é um animal selvagem. Aqui a gente não sabe se a onça aqui é menina ou se a onça é menina. Se a onça é um ser masculino ou um ser feminino. Para saber se a onça é um ser feminino ou masculino, eu uso a palavra macho ou a palavra fêmea. Eu poderia dizer, a onça macho é um animal selvagem ou a onça fêmea é um animal selvagem, ok? Agora é a sua vez de praticar. Número 1. Um. Indique se o substantivo é epiceno, é comum de dois gêneros ou é sobrecomum. Na letra A temos a vítima, letra B a águia, letra C o jornalista, letra D o sabiá, letra E a pessoa e letra F a dentista. Um minutinho para vocês responderem e a gente volta com as respostas. Vamos lá? Na letra A, a vítima é sobrecomum, a águia é um epiceno, o jornalista é comum de dois gêneros, o sabiá é epiceno, a pessoa é sobrecomum e a dentista é substantivo comum de dois gêneros. Vamos agora para nossa produção de texto de hoje. Assim como no texto mania de explicação, você vai criar o seu próprio conto. Para isso, você vai selecionar cinco palavras e escrever definições próprias sobre essas palavras, suas próprias opiniões. Depois você vai montar o seu próprio texto, baseado nas suas reflexões sobre todas essas palavras que você escolheu e os sentimentos que surgiram quando você pensou nessas palavras. Depois de escrito o seu texto, você vai mostrar o seu texto aos seus amigos, aos seus pais e aos seus colegas. Então, o que nós aprendemos hoje? Aprendemos o que são sinônimos, antônimos e homônimos. Nós também aprendemos o que são substantivos próprios, comuns e coletivos. Aprendemos o que são substantivos simples e compostos, primitivos e derivados. E por fim, aprendemos quais são os gêneros do substantivo e como é que eles se derivam, ok? A nossa aula de hoje foi montada no livro coleção Eu Gosto Mais de Língua Portuguesa para o 5º ano. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Até a próxima aula de português para o Quinto ano e boa produção de texto.